Não acredito. A nossa salvação está perto agora. Consegui, consegui achar. O coronavírus está cada vez crescendo mais e está começando a ter mortes aqui no Brasil. Lá na Itália já está ruim e vocês não sabem o que eu consegui para a gente acabar com isso. Eu consegui o número deles e vou ligar agora três horas da manhã. Nesse horário aqui, é melhor pra se comunicar com ele. Então, eu vou pegar aqui o celular, já tenho o contato dele, até o WhatsApp dele, vou ligar pra ele. Tá aqui, ó, Coronavírus. vou ligar pra ele e vou pedir pra ele parar com isso. Eu não aguento mais, ninguém aguenta mais ficar em casa. Então, vamos dar um jeito, vou ligar pra ele e vamos ver. Tá, mas antes, antes, vamos nos proteger com álcool gel. Vamos colocar na mão, colocar bastante aqui. Cega na cara, ai! Bem, agora estamos todos protegidos, vamos ligar pra ele Vou ligar aqui pra vocês ouvirem também Vamos ver o que, que ele tem pra falar Quero ver a desculpa que ele vai dar pra nós. Nossa, ele não quer atender Será que tá de madrugada e ele não quer atender por causa disso? Ele não quer atender, é um filho de uma puta É galera, eu tentei, mas infelizmente eu não consegui contato com ele Eu liguei, eu acho que ele deve estar muito ocupado Pra me atender, né, infectando os outros Infelizmente, é, não vou conseguir contato com ele Não vou conseguir salvar a gente Olha do... é isso ele me ligando. Vou atender, peraí. Alô? Alô, alô, e aí, meu irmão? E aí, mano? Quem que é? Aqui quem fala é o Coronga, e aí? Quem que fala aí? Aqui é o Bel, mano. Então você é o Coronga? Tudo bem com você, Coronga? Tem uns infectados aí, mas tá, tudo bem, tudo bem. Ah, que bom. Me responde, Conan. por que você tá fazendo isso? O quê? Por que que eu tô fazendo isso? Porque que eu, simples, é uma resposta muito simples, na verdade. Fui fazer lá um desafio hardware de infectar um morcego, meus amigos lá me desafiaram, velho. Aí os caras foram lá e comeram o morcego que eu infectei. Os caras comeram o morcego, aí virou essa zona toda. Então, sopinha de morcego aí que acontece, ó. Ah, é foda, mas você tem que parar com isso, cara. Eu? É. Eu parar com isso? Sim. Mano, eu não tô muito final, velho. Eu não tô muito afinal, velho. Tá em choque! Caramba, bravo, hein? Você é brabo. Vamos fazer o seguinte, então, tá bom? Vamos fazer um, um, um acordo? Você dá mais uma chance pra gente. A gente vai parar de comer os morcegos, parar de comer as coisas. Principalmente o pessoal lá de fora, lá no, do zóio puxado, né? E você de, dá mais uma chance. E a gente fica em paz, beleza? Uh pensar nisso beleza beleza então eu me retiro de, de todos os países eu não deixo de infectar o povo deixo vocês em paz aí pode ser aí vocês não mas vocês não podem comer mais sopa de morcego tá bom então então tá tudo bem né já podemos sair de casa ter contato humano ter comida e ter Também. nossa é isso aí mesmo. podemos pode ter a vida ficar normal suce, então aí, ficar ah então beleza então foi muito bom falar com você Coronga. Valeu do minhoca. Muito então, bom repetir muitas coisas com você aí, heróis. Beleza, então. Salvou nós. Valeu. Porra, até que enfim agora. Quero ver a desculpa que as meninas vão ter para sair comigo.